Terceiro mapa gote sente E fúria. fúria Eita, eita, eita, o clima esquentou, hein? O clima esquentou Já começou aí o pega-pega É facada no ar Mas olha aí, deu bigode, hein, cara Deu bigode, né?